Tomei um Red na Best365. E agora, José, o que eu faço? Eu paro, eu continuo, eu choro. Se liga que nesse vídeo, eu vou explicar para você tudo o que você precisa fazer ao tomar um Red na Best365 e o que você deve fazer para diminuir a sua chances de levar outros Reds a ser mais lucrativo. Me chamo Júnior Moreira Criador do Tropa Milionária Que é o melhor treinamento para quem quer ganhar dinheiro Com apostas esportivas no mercado hoje, tá? Só pra você ter uma noção Se liga nos resultados que alguns alunos meus estão obtendo Olha isso daqui, olha Tá aparecendo na tela aí pra você agora Esse aluno colocou 184 reais nessa entrada E voltou pra ele 552 reais, Uma odd de 3.00 Tu tem noção, mano? Olha esse outro que tá aparecendo agora na tela pra você Ele colocou 240 reais e voltou 720. Reais. Isso é simplesmente um absurdo E o detalhe, né, que tudo isso aí sem ter que fazer análises, tá? Mas enfim, eu não tô aqui para ficar falando disso Então eu vou deixar o link do Tropa Milionária Um link promocional aqui na descrição do vídeo Com os três grupos VIPs incluso para você saber mais, beleza? Bom, o assunto do vídeo hoje é HEAD O que fazer quando se toma um HEAD na bet3 65. Eu tenho certeza que é bem provável que você já faça parte do mercado, você já tomou um red, já ficou puto com algum red, já não é verdade. E, na verdade, essa é uma pergunta que um aluno me fez. Afinal, muitas pessoas agem de formas diferentes quando levam um... um... Oita! <risos> afinal muitas pessoas agem de formas diferentes na verdade porém na maioria das vezes de forma errada então nesse vídeo é isso que eu vou falar com você tá eu vou falar como que eu Júnior Moreira o que que eu faço quando eu tomo um red e o que que meus alunos também fazem tá bom afinal o red faz parte do jogo então se você já gostou do assunto do vídeo já deixa o seu like aqui agora porque o seu like é um termômetro para eu saber se você está gostando desse vídeo e para alcançar mais pessoas e, é claro já se inscreva no canal porque porque eu sei que você quer ganhar mais dinheiro se você não quiser ganhar mais dinheiro você você não estaria aqui nesse vídeo neste exato momento. Então já se inscreve agora. Eu vou dar três segundinhos para você clicar no botão de se inscrever para você não perder os próximos vídeos que vai te fazer ganhar ainda mais dinheiro. Vamos lá. Um, dois, três. É, não deu pra... Nada a ver. Então agora sim, vamos embora pro assunto do vídeo de hoje, tá bom? Bom, um aluno me chamou no WhatsApp. Tá, para quem é aluno meu, tem acesso direto ao meu WhatsApp, para conversar diretamente comigo, tá? E, e aí ele me perguntou o seguinte, Júnior, o que, que você faz quando você pega um red, cara? O que, que você acha melhor fazer? Parar? Continuar? É, apostando logo em seguida? O que, que você acha melhor? E eu achei essa pergunta muito boa, afinal, cada pessoa tem uma forma de reagir quando leva um red, não é verdade? Então, assim, tem aquelas pessoas que, por exemplo, ficam tristes, ficam com vontade de chorar quando leva um red, né? Vê a banca dela lá... Pô, a minha banca foi embora nesse Red, sabe? É triste. Ô mano, pare de ser cagão, caralho! E tem aqueles que já ficam meio bolado, né? Tipo. Ah, eu peguei um Red, que merda! Eu vou. sei lá, vou destruir a... alguma coisa. Betty, sua safada! Oxi, Porra, Beth! É o que, macho? Desliga essa tabaco aí. Mas por quê? A mordido tá. por uma, uma, uma cascavel, foi? O cara fica puto, mano. O cara fica puto, fica bolado. E tem aqueles que já são mais vacinados, como eu, por exemplo, que já quebrei a banca várias vezes, já tomei vários Reds. E aí a, se mantém calmo acima de tudo porque sabe que o Red faz parte do jogo. Então, afinal, na hora que você toma Red, é melhor você continuar naquele momento apostando, é melhor você dar uma parada, o que é melhor você fazer? Ou é melhor você já continuar apostando logo em seguida, tá? Então eu vou falar para você agora é, basicamente o que eu recomendo você fazer, que é exatamente o que eu Faço, não quer dizer que eu esteja certo ou que eu esteja errado. É simplesmente o que eu faço, tá bom? Bom, quando eu tomo um red na Best 365, geralmente eu dou um tempo para esfriar a cabeça, tá? Afinal, não adianta, mano. Absolutamente ninguém gosta de levar um Red. Por mais que você entenda que faça parte do jogo, ninguém gosta. Eu não gosto de levar nenhum tipo de Red na plataforma. Então, independentemente de como você reage, mano, né? Se você fica triste, se você fica puto, se você fica nervoso, se você fica zen, né? Não interessa, ninguém gosta de tomar. Um red, então, assim, a uh, o primeiro passo que eu, primeiramente, acho que é interessante, né? O primeiro passo de todos é você entender, colocar na sua cabeça que o red faz parte do jogo. Esse é o primeiro passo de tudo. Eu digo isso porque tem pessoas que não aceitam tomar red de jeito nenhum. Digo assim, às vezes o cara tá lá pegando uma sequência de vários e vários greens seguidos. E aí na hora que ele toma um red ele não aceita, sabe? fala que a plataforma tá roubando, que não sei o que, e é o fim do mundo pro cara, mano. E não é assim, sabe? Absolutamente não, tá? Você precisa entender que tomar um red também faz parte do game. A partir do momento que você entende e sabe que isso é parte do processo do jogo, a sua forma de reagir já vai se tornar um pouco mais fácil de entender isso, entende? Então, o que que eu faço quando eu tomo Red? Eu paro por um tempo pra assimilar aquele Red ali Pra dar uma esfriada na cabeça, vamos dizer assim, tá? Vou tomar um café, ou talvez tomar um suco de maracujá pra ficar mais calmo, né? E aí eu espero o meu bot, né? O meu robozinho mandar mais algumas entradas lá dentro do grupo Porque no meu caso, tá? Eu pego somente as entradas do meu robô, lá do meu grupo VIP, tá? E apesar dele errar muito pouco, só pra você ter uma noção Olha isso aqui, ó, vou te mostrar o resultado de hoje, peraí mostrar o resultado de hoje aqui, ó deixa eu só entrar aqui, ó deixa eu virar a câmera, não sei se dá pra você enxergar Tá aqui no resultado de hoje, ó olha só, não sei se dá pra você ver, deixa eu virar o computador para cá ó. Mas hoje o resultado tá em 32, caramba, ah não, desculpa, 23 a 2, ó. acho que tá invertido a câmera pra você Mas tá 23 greens contra 2 reds no dia de hoje até o momento Então pra você ter uma noção, é... apesar do robô dificilmente errar, né? Dificilmente eu pego um red, porque geralmente eu bato a minha meta com duas ou três entradas no dia, pra você ter uma noção, né? Eu, com duas ou três entradas eu sempre bato a meta. Então dificilmente eu pego o red, mas acontece, tá? Inclusive eu tenho um grupo gratuito se você não tá lá. Tem mais de 8 mil pessoas lá dentro desse grupo que recebe dicas diariamente e eu mando algumas entradas durante a semana lá, algumas entradas muito lucrativas e de graça, tá? Se você não tá lá, vai aparecer um link aqui na descrição, ou clica no card, que vai aparecer aqui agora, pra você já entra lá agora, pra você pegar algumas das entradas que a gente manda durante a semana lá também. Mas voltando ao assunto, ainda assim, mesmo que a taxa de erro seja muito poucas, acontece de eu pegar algum head de vez em quando também, tá? Então eu faço isso. Então eu dou um tempo depois que eu pego um head, depois eu volto, tá? Eu não continuo, até porque eu acredito muito na questão de energia, lei da atração, essas coisas, sabe? Então assim, eu acredito muito que quando a gente toma um head... O nosso psicológico a primeiro momento ali fica um pouco balançado... A gente fica meio bolado, a gente fica meio, sabe... Porra, não queria pegar aquele head ali... Então a princípio, você não vai estar tá com uma energia tão boa ali na hora que você pega um head... Então se você continuar apostando em seguida... Ainda mais que vem o lado emocional também, né? Você vai acabar pegando outra, outro red e tem uma grande chance de você acabar perdendo tudo. Então, ao tomar o red primeiramente, dá uma pausa, mano. Esfria a cabeça, espera um tempo, vai tomar um café, vai tomar um suco, vai fazer outras coisas, entende? Pra você voltar depois, com a cabeça melhor, vamos dizer assim, tá bom? A segunda dica que eu deixo pra você aqui é, seja frio e calculista. Tá, acredite em mim, tomar um RED nunca vai fazer alguém quebrar se essa pessoa tiver uma boa gestão de banca. Tá? Presta muita atenção nisso que eu estou te falando agora. Se você faz uma boa gestão de banca na risca, bonitinho, seguindo todo o passo a passo, tudo certinho, você não vai quebrar por conta de um RED. Tá? Só quebra com RED. Tá? Quem não faz gestão de banco aposta por emoção. Entendeu? Aquela pessoa que já sai igual um louco, igual um canibal querendo comer alguém. Só esse tipo de pessoa que vai quebrar a banca, tá? Então se você já quebrou sua banca por causa de um RED, pode ter certeza, você não estava fazendo gestão. Então, às vezes não precisa. É, não adianta culpar às vezes a plataforma também, ou seja lá quem for, o que for. Porque se você estiver fazendo gestão, um RED nunca vai te cobrar é te quebrar tá bom então por isso seja frio tomar um red não é o fim do mundo se você tiver tendo controle do seu negócio você precisa respeitar sua banca e agir isso como negócio terceiro tá Existem algumas maneiras de você minimizar a chance de você tomar um red e ser muito mais muito mais lucrativo tá e até mesmo sem ser um analista tá tem que ficar horas na frente do computador analisando jogos esse tipo de coisa tá de uma maneira vamos dizer assim muito mais simples basicamente Seguinte, eu vou deixar um, um vídeo que eu deixei oculto aqui no meu canal, é, onde eu mostro como qualquer pessoa pode ganhar uma média aí, sei lá, de 40, 80, 100 reais todos os dias. Eu mostro como que eu faço mais de 200 reais todos os dias sem ter que ficar fazendo análise, tá? Esse vídeo tá oculto exatamente para poder separar a, os curiosos das pessoas que realmente querem ganhar dinheiro, entendeu? Eu deixei oculto por conta disso. Então, para acessar esse vídeo, basta clicar no link que vai estar tá aqui na descrição, o primeiro link na descrição, ou o vídeo que vai aparecer agora para você aqui na tela. Ele deve tá aparecendo agora aqui para você. Então corre para lá e veja como qualquer pessoa, mesmo que seja um total iniciante, pode diminuir a chance de pegar mais Reds e pegar muito mais Greens, ganhando aí uma média de 80, 100 reais por dia, mesmo que seja iniciante. Então clica no vídeo, clica no link aqui e já vamos para lá agora que eu estou te esperando lá. Valeu!